E aí pessoal, Wordap 0 na área, beleza? Galera, seguinte mano, hoje voltando com a série de reviews de armadura, exatamente, olha aqui um fã da Noad, ai caramba, exatamente, É voltando com o review da armaduras e a armadura que eu trago agora, que ficou faltando né? na última remessa... É a de lobo, até porque eu completei ela há pouquíssimo tempo, galera. Completei ela há pouquíssimo tempo definitivamente. Então vamos lá as armaduras que eu tenho. Assalto Padrão, que ainda não fiz review. Falta pouco para completar Patriota, Papai Noel. Apocalíptico, eu completei há pouco tempo, mas eu fiz review com outra conta de um amigo. É a se eu não me engano também. A Lobo que eu completei agora. Legionário, falta completar é, A Shibing A Armadura Nova, que é da nova atualização, né? Samurai eu já tenho é, A Oni E... essa O da besta e a baluarte Então vamos lá Lobo, galera, lobo Bom Agora é, as armaduras baseiam-se baseiam em núcleos, né? Então o que a gente tem que levar é, em consideração aí é a questão de dano, né, de bala explosivo. Então vamos lá, vamos sempre comparar com a maior que temos, que é a Balulu. Então olha a diferença né, de redução de dano a balas explosivos com relação a Balulu. Agora com relação a Samurai, é pouquíssimo pouca coisa menor, entendeu? Mas a Samurai leva vantagem por quê? É, comporta mais núcleos, tá galera? É, a Samurai comporta 5 núcleos tá? A Baluarte também são 5 núcleos Enquanto a Lobo são apenas 3 núcleos E qual mix que eu fiz? Bom, eu coloquei o Impeto Que é essa daqui que deixa ele mais veloz Quando o inimigo tá próximo Coloquei a etéreo que é contra imune contra reforço militar e tal, que é a habilidade do Recon, né? E essa daqui, ó, que é usuário é reinserido cinco segundos mais rápido. Eu acho esse núcleo de utilidade aqui muito bom, mano! Muito bom porque nada mais chato do que você ficar esperando para ser reinserido, tá ligado? Então, galera. E aqui, meu, nas camuf... na, na personalização aqui, na camuflagem de corpo, eu não deixo nada porque eu acho super bonito o lobo dessa forma aqui, ó. O lobo assim, ó, purão, tá ligado? Sem esses negócios aqui, ó, eu acho que perde toda a característica do lobo. Então, eu deixo ele cruzão. E é, a vantagem aí de você estar tá jogando com o lobo, porque ele tem... É, a facada é meio que exclusiva, né? Em vez dele dar a facada, ele tipo meio que dilacera né? com as garras o inimigo. E também ele fica fazendo os sons miméticos, né? Conforme a gente tá jogando, a gente, tá, a gente joga, ele começa a fazer um... Um rosnar um... um... é... tá ligado? Começa a fazer sons de lobo, eu acho isso muito hilário. E também, quando você tá segurando a arma, você vê que a mão é uma mão de Lobo né então isso é muito interessante a bateria do meu controle acabou então assim galera esse daqui é o Lobo que a gente vai fazer uma gameplay agora vou colocar um pouquinho meu controle para carregar e aí já vou para a gameplay Lembrando galera que vocês atingiram 150 likes Vocês são zica do pântano mesmo Muito obrigado, estou retornando ao MC5 agora E assim, já tenho meu, um feedback muito grande de vocês é, Para o próximo review, vamos aumentar um pouquinho mais Eu sei que vocês são capazes, vamos colocar 200 likes aí E aí eu faço de alguma outra arma ou alguma armadura Caso eu desbloqueie até lá. Lembrando, galera, que eu sou VIP 3, tá? Porque uma vez eu comprei um pacote na promoção, tipo, tava 3 reais esse pacote aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês não falarem que eu tô louco e tal. E pra vocês verem como vocês têm que aproveitar aí os momentos, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. É a que dá mais 35 pH? Pá, cadê? Meu, é uma que dá mais 35 pH, que é para você colocar habilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, Rapidex. É. Aqui, não. Jogador poderoso, não. Benefícios VIP. Vamos ver aqui. Obter crédito. Ele vem para cá. Não tá aqui. Às vezes aparece. É um que dá mais 35 PH e 5 baús. Ele, se eu não me engano, é uns 50 conta Eu comprei por 3. Eu tinha um saldozinho da Google Play. E acabei, e acabei comprando, foi aí que eu cheguei no VIP 3, mas galera, tirando isso, eu nunca gastei um centavo com o MC5, meu. E tenho arma pra caramba, entendeu? Tenho armadura pra caramba e continuo aqui, ó, aumentando aqui, só vendo propaganda, basicamente. Continuo aumentando para poder comprar mais baús de armadura, entendeu? E assim e desbloqueando mais. É basicamente isso que eu faço, Entendeu? eu não faço mais além do que isso. Então assim, galera, meta de 200 like para o próximo review. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative sininho, tá? E comenta aí o que você acha da Lobo. A Lobo por muito tempo ela foi temida, né? Depois foram lançando novas armaduras e ela foi ficando pra trás, mas assim, o evento do lobo até hoje é o melhor que tem, mano. É muito louco mesmo o evento do lobo, o cenário, aquela coisa febril, bem horror mesmo, bem tenebroso mesmo. Eu acho muito louco. Eu sempre jogo é, sempre que possível, eu tô lá jogando esse evento. Então, eu vou carregar aqui um pouquinho e já vou pra gameplay aí. E vou jogar uma sem classificação, tá? Porque. É, pra eu jogar ranqueado, eu tenho que me concentrar e tal. Então, às vezes, eu tô jogando e eu já tô pensando na gravação. Então, eu fico com aquele negócio na cabeça e tal e não flui. Então, eu só jogo ranqueada quando eu tô sozinho, sem precisar gravar, tá ligado? No meu canto, na minha concentração. Quando eu não tô, que nem no caso de vídeo, assim, que eu sei que eu vou jogar gravando e que, sabe... Eu tenho que tentar mostrar ali as habilidades do. do.. Da armadura, da arma, etc. Acaba ficando uma coisa na cabeça, sabe? Que você acaba tendo um bloqueio e tal. E sai ruim geralmente. Então eu prefiro gravar uma sem classificação. Vou procurar um aqui, alguns 120 criou, e vou entrar e seja o que Deus quiser. Tá bom, gal galera? No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui!